E a experiência foi muito legal, assim, cara, era muita gente, muita gente na, na rua acompanhando a prova, né? E aí você via as pessoas falavam o seu nome. Então você tava correndo, as pessoas falavam o seu nome, assim, e falavam, cara, que criança, né? Aí, aí você é vê toda aquela, aquela coisa da mente, pô, tudo aquilo que você já passou, aquilo, aqueles treinos, cara, fica arrepiado, cara. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar do Corrida Perfeita E hoje eu vou bater um papo aqui com um brother, um aluno, um cara sangue bom demais Que esteve comigo numa das aventuras mais legais que eu fiz nesse ano de 2018 Lá na Conrad's Marathon em Durban, na África do Sul A gente vai bater um papo sobre essa, a rainha das ultramaratonas E aqui ao meu lado está ele Flavão, famoso de Xoxa E aí, Xoxalusa? bom, Andrei, beleza? <risos> Como é que tá, Flavão? Tudo bom tudo bom. bom, gente, o Flávio tá aqui O Flávio é aluno nosso do Corrida Perfeita Já tem quanto tempo, Flávio? É Desde 2017 17? Você isso, quando mano? começou com a gente, cara O que, que você queria? Você queria ir pra Conrads? Não <risos> Não, eu queria melhorar a minha, a minha corrida em si ter um pouquinho mais de, de um estilo de vida, digamos. Porque a corrida me tornou um estilo de vida. Legal, né? E isso foi evoluindo, foi evoluindo. E o que, que você fazia antes? Como é que eram as corridas que você estava praticando? Então, Como é que eram comecei... as coisas, assim? Só pra gente situar a galera sobre quem é o Flávio Pelegrinelli. <risos> é, eu, eu, eu comecei, assim, em 2015, mais ou menos, é... Eu, eu já, já corria, né? Mas não com aquele intuito, ah, vou correr ali 5 é, cinco, cinco quilômetros, né? Meia horinha, 35 uhum. minutos, e foi indo, foi indo, foi indo. E aquilo não foi, me, foi me despertando algo a mais, né? Tipo, poxa, eu, eu posso correr mais, eu posso correr 5, posso correr 10, e foi indo, foi indo. E até um belo dia eu falei, pô, eu vou correr uma maratona. Legal. E aí eu tive uma preparação, né? Mas, assim, eu senti que foi, não foi muito legal. Você procurou um profissional de Procurei um física. profissional de educação física. E a gente, assim, foi indo. Mas eu senti que na prova eu senti muito. Não foi legal, foi Não foi legal. Foi legal porque eu cheguei e fiz, pô, eu completei a prova. Uhum. Mas o pós, né? E foi chegando perto dos 42, foi aquela coisa que. Ah, de arrastando. Nossa, e foi arrastando. Eu comecei a sentir muita dor. É? Mas cheguei. Chegou e eu fechou cheguei. em quanto? Fechei em 4 horas e 20, mais ou menos. 4 horas e 20, né? É, foi na maratona do Rio. Não, beleza. É. E aí? Aí você falou, cara, não quero mais sofrimento, vou procurar a Corrida Perfeita, é isso? Até é, ali Não foi 4 um horas e 20, não. Foi 4 horas e 50. Foi 5 um horas. Foi 4 e 5 horas de prova. E você demorou quanto tempo pra fazer? Tipo, como foi sua preparação Foram pra fazer 4 horas e mais ou, ou menos 4 meses? Isso. Foram 4 meses de viração, é, mas foi do 0 aos fui, 42 não, e aí você já tava correndo os 10, 21? É, foi 10, depois eu fiz a A meia, a meia das, das pontes, 21, uhum. e foi a minha única 21, assim, eu fiz... E depois fui treinando... Então a gente pode dizer também que você foi um tanto quanto apressado, né, para é, chegar nos fui, 42. porque foi naquela coisa meio louca de, pô, eu quero fazer 42. Só? Entendeu? E, e é tudo aquilo que, às vezes, e aí depois a gente vai chegar nesse ponto que muitas vezes as pessoas querem chegar no seu limite, mas chega, mas e, e depois. E depois e como foi né? antes e como foi depois? Existe vida após a maratona. Isso, né? isso, pois é. <risos> é. Não vai acabar. Não, não o mundo, vai, aí. não vai acabar. Não, não vai. vai acabar. Tem que saber o que, que vai acontecer. Pois é, Flavão. Você veio para gente, né? A gente veio aí e mudou alguma coisa na sua preparação? Como é que você viu a sua nova preparação e até chegar nesse negócio? Porque você acabou que saiu da rua, né? Eu saí da rua. É. Você não gosta mais desse negócio de correr em rua? É, né? assim, eu fiz... Oh, Por correr é, pouco não vai, né? Tanto é que eu já eu fiz poucas maratonas, né? Eu já corri, acho que se eu não me engano foram sete... Poucas, não, né? Poucas, seis, poucas, assim, acho que foram seis ou sete. Se a gente pegar né? o, o Nelson Lima, né? o Nilson Lima, nossa amiga que a gente encontrou lá na, na, Narcon, na, na Corres. Eu encontrei com ele aqui na, na maratona Na Maratona aqui Brasil, na Monumental, Brasil. né? É, é. Pois é, foram 250 que ele já fez, né? Foram, era 250 e... Ele fez na 246, Maratona do Rio. Né? O que, que são 7, né? Pois, pois é, o é, que, que são 7? Mas sete. se você para pra pensar, cara, que nem 1% da nossa população faz uma maratona, acaba que ainda é muita coisa, né? Pois é, é e, e assim, e foi mudando o meu estilo de correr, né? Eu senti assim que a minha postura, todos aqueles pilares, né, da corrida perfeita, isso foi mudando o meu estilo de correr. E eu vi que, poxa, correr, pelo que falavam, né? Não, correr desgasta muito. É, oxida. Você começou a acreditar nisso eu, eu comecei a acreditar, né? A acreditar que eu posso mais. Só então, acreditou mais no que os a outros. Cada ano, sobre a que era cada corrida. ano, a cada ano, assim, a cada ano eu queria propor um desafio a mais. E tanto é que em 2000... E 16 antes de entrar na Corrida Perfeita, eu falei, pô, eu quero completar 40 anos fazendo um triatlon. Uhum. <risos> então foi meu projeto 40 anos. Mas Tem foi assim. Um eu... É, mas depois com Corrida Perfeita. <risos> né? Então antes eu cheguei e falei, pô, deixa eu, deixa eu ver o que eu posso, né? E aí foi que eu despertei isso. Poxa, a gente pode mais. Pode, a gente, gente não tá no nosso limite ainda. Né? E aí foi eu consegui fazer a prova do triatlon. Né? o ou short o triato e assim, e foi um pouco desgastante também porque eu, eu assim, eu não tinha um, um volume de treino legal, eu peguei uma planilha na internet cara e foi fez, e né? Fui, fez né? e fui e O objetivo era simplesmente completar você completar? era completar, completar né? completei. O objetivo, é, botar lá o risquinho é, né, verde. eu olhava lá, pô, eu tenho que nadar isso, isso, tem uma piscina, eu vou na, nadar lá na piscina pá, ah, e faço é. É então... aquele negócio, né, cara? Tudo depende de que, como você quer completar essa esse objetivo, né? De como que você quer chegar. Porque o a distância em si nunca é o desafio, né? Mas o como que você vai percorrer essa distância, é que é o, o grande lance. é o grande lance, né? Lance, né? Que é aí que a gente exige um pouco mais de preparação para isso. E assim foi, né, pra gente até chegar na Conrad's. porque você. Ser... Na... Antes desse desafio que foi a Conrad's, você ainda fez a 60K de Brasília, né, da é. Volta do Lago. É. Eu fiz duas vezes, né? Duas. Uma já era tipo um treinão pro, pra Conrad's, é. mas a outra era o desafio do ano, né? É. Uhum. Como é que foi experimentar 60km? Você que só tinha feito poucas maratonas na sua vida, e como principalmente a gente falando de longas distâncias, pô, você trabalha, cara. Como Sim. é que você conseguiu encaixar isso na sua rotina familiar? Isso. Porque a família faz parte do treinamento, faz parte do todo, Com o trabalho certeza. faz e a gente tem que encaixar isso. E as pessoas acham, pô, vou correr 60 quilômetros, vou correr 89 quilômetros, você... Eu não vou ter vida, né? como é que você conseguiu encaixar isso, como é que você viu isso até você chegar nesse primeiro 60km e depois na sua caminhada, porque até hoje você está treinando. Uhum. Então, eu trabalho, né? trabalho 8 horas e ainda tenho dois filhos, filhos, né? a esposa e mais dois filhos. E assim, a minha rotina é, é realmente de chegar em casa, pegar os minhas na escola, depois ainda faço todas as atividades com eles em casa. E assim, o meu, meu treino era treino de manhã mesmo. Eu acordava cedo, 5 né, horas da manhã, treinava cedo. E às vezes na hora do, do almoço. Né, esse clima seco aqui de Brasília. Então, como era <risos> naquele primeiro semestre ali, até que dá pra.. Fica mais ameno. Fica mais ameno. Mas assim, é, eu tive que combinar também, né? Assim, aquela. Fazer uma acordo. Fazer um acordo em, em casa com todo é mundo. Ó, a família tem que estar junto, né? A cara? família tem que estar junto. E assim, e tinha. tinha no final de semana. Você vai sair, ah, tem uma, uma festa. Ó, oh, mas eu vou para festa, mas eu tenho que chegar cedo porque eu tenho que treinar no dia seguinte, né? Ou então já combina, né? Ó, oh, não tem treino na manhã de manhã não porque tem, tem uma festa muito porque importante. Porque é uma festa muito importante, né? Então, assim, as, então, muitas vezes a gente também tira esse lazer um pouco, mas mas não dá para você encaixar isso também, né? E eu eu tinha isso em mente, né? Porque é, em nenhum momento eu deixei de fazer alguma coisa com a família para poder treinar. Né? Eu sempre tentei privar. Do meu, assim Do meu, né? Assim, por exemplo, eu tenho que acordar cedo Então eu vou acordar cedo né? Por quê? Porque a noite eu sei Que eu vou estar com os meninos, que eu vou ter que chegar em casa vou Chegar cansado. Tem que já estar com tudo feito do treinamento, Tudo né? feito, Porque é. senão acaba virando uma grande bola de neve, né? Você fica angustiado que tem que treinar, não treina direito Não, não tá com a família direito Você também Você vai estar cansado. É, é, e acaba que Tá ruim dos dois lados, tanto do é. treino quanto do, é. Da família, né? Uhum. E aí é a disciplina que entra com como um grande chave para isso tudo, né? Você Com conseguiu certeza. se disciplinar, se regrar nesse uhum. sentido. E também podemos dizer, né, que você teve uma planilha bem agradável em termos de volume de treinamento para realizar tudo isso, né? É. é, eu, como você falou, eu fiz duas outras é, antes de chegar na, na ultra na orna, rainha, né? Na rainha, né? Então, na primeira, eu tive, sim, eu eu acho que eu cometi alguns erros na minha primeira outra né? eu, eu treinei é sempre um aprendizado eu terminei a minha prova com uma bolha enorme no meu pé <risos> né e isso eu senti eu falei caramba será que se eu fizer uma outra também vou conseguir fazer isso aqui vou ter essa, essa bolha e aí eu senti que na primeira foi um pouco assim eu senti um pouco mais a prova né porque é uma coisa que eu nunca tinha feito né? é uma experiência nova, é uma experiência Você vai nova. aprendendo e só aprende fazendo infelizmente, e, e ou é, infelizmente. E a é, eu vi que é muito cabeça, né, muito a mente. Você trabalhar a mente durante a prova, de você conseguir é, manter na prova, né, se manter na prova é, vivo, né, ali. Eu falei, pô, eu tô preocupado com isso, mas você esquecer do mundo e, e ficar só no presente, e só na prova. Como que foram importantes os treinos para você, Principalmente a parte mental, para você transportar o mental do seu treino para sua prova, porque se você chega numa prova não sabendo o que, que você vai encontrar, ou nunca tendo passado por isso, uhum. se torna algo muito mais desagradável e até mesmo desesperador, né? Quando você não sei quando é que isso acaba, que fim é esse. Nunca tive numa situação dessa. É assim, nos, nos meus treinos eu tinha alguns dados, né? E esses dados assim foram importantes para saber, poxa, eu, eu consigo, eu cheguei até aqui. Então na prova em si eu ficava mentalizando aquele, olha, eu, eu já fiz isso no meu treino. Eu já senti aquela dor. Isso. Então, isso fica mais fácil, porque o seu volume de treino. Muitas vezes, pô, mas você está com um volume muito grande. Não, mas dá para você particionar esse volume e sentir como é que o seu corpo vai se adaptar aquele volume para prova. E se leva esse volume, né, cara? É bem legal. Pô, você é um corredor de certa forma até ainda está ganhando experiência. Você ainda está vivendo esse mundo da, da corrida, dos é. corredores, Aí conta um pouco pra gente, já vamos pular um pouco das etapas aí, de qual foi o susto, o impacto de você que era muito fechado no treinamento, que corrida perfeita que eu passo pra você, uhum. quando você chegou a compartilhar os treinos com a galera que tava se preparando pra corridas? <risos> é, porque assim, eu, eu, eu me deparei... Que tinha um grupo, né? Que tinha um grupo, da, da, um grupo é, é conversando, ah, um tá, tá né? todo no WhatsApp todo, e tal. Todo ano conversa, tem assim, é. esse, esse grupo, né, que é organizado né, por, pela, pela Zilma, acho que, acho, acho sim, que é a Zilma, sim. E, e ela sempre organiza e esse grupo, ele vai crescendo a determinado momento do ano ali, que as pessoas vão, não, eu vou pra cones eu vou pra Conde, né, sim. e aí tem um site, que no site eles colocam realmente o, o, o WhatsApp entrar, lá WhatsApp. pra você entrar, né, e aí eu vi da assim, forma, mas A tem... comunidade dos conradeiros, É, né? né? Aquela família <risos> conradeiros, né? A... Família conradeiros, que é. é importante, eu acho que Sim. isso é, é muito que, inclusive, importante. Inclusive, eu acho que é o que faz o, o Brasil, ser foi a segunda a maior segunda, né? é. delegação, por é. assim dizer, é. né? Acho que a primeira foi a Índia, alguma coisa assim, mas... Então, mas voltando, é, eu, eu, eu senti assim que muitos estavam com um volume muito grande, né? De treino, fazendo um longão... De 60, 70, num final de semana, né? E aí eu vi que os trens, eu, eu, pelo menos, isso, isso é bem característica de cada um, né? Eu me adaptei com o um treino particionado no final de semana. Então eu tinha um volume de 60, de 70, mas na semana toda, não só longão, né? Então foi assim: final de semana era sábado, domingo, treinando. Eu, eu não lembro, mas acho que era uma sua hora e meia. sua mulher ia gostar de você ficar 70 quilômetros fora de casa no final de semana. Pois é, é isso aí também é bem, é bem complicado, né? Então. É, é pelo tempo, né? Porque você faz um longo de 60 km, você vai, vai durar o quê? Vai durar, no mínimo duas horas e meia, três horas, eu acho que até 60 vai... quilômetros? é. 60 km? É, né? é. Um longo. Tem fazendo um não sei, cara. <risos> Entendeu? Vai dar umas 5 horas <risos> cinco de treino anos, correndo cara. aí, ó. É. Fora a preparação para ir, para voltar e depois eu descansar, né? É. é que a gente tem que lembrar que existe vida fora do treino, que a corrida não é só a corrida em si. Você tem que. Ah, nós, atletas amadores, a gente tem que conciliar as coisas para ter prazer no que a gente é. faz. Senão você simplesmente que nem você fez a maratona, depois vai lá e larga. Porque faz uma prova dessa, sim, você se desgasta sim, demais, você vai vale lá. Você a... olha que favor. vale a pena? Não, não, vale não, a não pena valeu a pena porque fiquei longe da família, briguei com todo mundo, não vou conseguir treinar para, não vou ter essa experiência de novo hum. de fazer uma prova dessa. É, e assim, é, eu acho que foi bem legal porque eu não tive nenhuma lesão, né? E assim, é, poucas vezes eu fiquei doente nesse período todo. Você conseguiu então, encaixar isso tudo? E isso, né? isso foi bem, bem legal, porque eu vi que lá no grupo muitos, muitos estavam chegando na prova gripados, né? Tava, tava gripe. Oh, tô com gripe, ó, tô com gripe, não sei eu o lembro, que, gripado, doente, febre. Massa. Entendeu? Lembra então, do jantar de massa? Era, né, era, só, era só notícia ruim <risos> E <Que> a <risos> gente isso? lá falei, pô, que é isso, cara? Não é assim não o pessoal vindo ou saindo de lesão, não, não né? Saindo, era, voltando, voltando pra lesão. Voltando, lesão Ah, aquela prova lá, nossa, aquela prova lá não deu certo Era <risos> é, muita subida, é muita descida Fiquei, fiquei doente na, E eu falei, pô, não Só sofrência, dá, meu, que sofrência. corrida é essa que as, que as é? pessoas fazem, é. né? cara? E aí foi importante também, Andrei é, Porque eu não parei de treinar perto da prova não, então eu, eu fiz o eu te, Esse teve um volume. É, e é, inclusive lá, né? Tive que correr é. lá, né? Então, <risos> na semana, final de semana, era na sexta-feira correndo, na, na, na, na quinta correndo. Então, pô, como assim? Como mano? assim? Vai fazer uma prova de 80? Então, muitos tá colegas falaram né? para mim, pô, cara, mas você não tá muito perto para fazer um a, a a volta do lago que eu fiz, a prova de 60, foram 15 dias, 20 dias antes da prova. É, longão, longão. Ah, mas não é muito perto, eu falei, cara, eu, eu tô bem, é o, é o, é o, vai ser o meu. Como que o meu corpo vai se comportar aqui é que eu vou sentir. Tanto, tanto é que na, lá na Cornes, são, foram 87. É. Quando foram 20, 27, né? Tava faltando 60. Eu olhei, passei os 20 e falei, cara, agora vai começar a minha prova de 60. <risos> então, o meu corpo já estava adaptado àquilo ali, entendeu? Eu falei, pô, Você agora, sabe o que, que é, né? Eu aquilo, já sei né? o que, que é. Mais ou agora mesmo, é que vai começar a minha prova. Danar, né, é, gente? lá só. Que inclusive caramba. a gente aprendeu mais uma coisa fazendo a prova. A, a, a, a questão da gente trabalhar melhor a própria força muscular para você sentir menos durante a prova. O que, que foi que você mais sentiu lá? Foi realmente durante os 89, para quem não sabe, os 87, tem 1.800 metros de ganho de elevação lá na prova da Contes. É. Só que o grande problema dessa questão não é 1.800 que você está subindo, tipo ali a uphill, que você vai subindo ali, os 42 são 1.200, eu acho, por aí de ganho de é. elevação. Você desce, você sobe e desce. Lá na Contes você sobe 1.800 e sobe, e desce 1.100. Então é um tobogã onde que a musculatura ela é muito exigida Na descida você acaba gerando um estresse maior no seu organismo uhum. Machuca mais Machuca mais Machuca mais Se você não está com a perna bem condicionada para isso Você pode acabar se lesionando Além de perder o, o próprio desempenho durante a prova uhum. E a gente viu isso Eu, Eu fiquei quebradaço <risos> É, eu por conta de eu estar numa, numa vertente lá que eu estava sem treinar Vindo do Ironman, várias uhum. outras coisas Eu fui lá, mas eu passei Mas eu senti falta desse peso Você sentiu também falta desse peso? Eu, eu senti, é, tanto é que eu pedi um ajuste, né? Da minha, da minha carga Porque quando eu fiz aqui a, a maratona de Brasília Eu cheguei quebradaço Eu, eu, eu tinha feito antes o meu qualify para Cones, Só que a minha posição de largada Tava lá atrás, eu, eu ia sair na, na G. E a gente para dar na na G é muita gente, é muita gente e foi bem bacana, né? E foi lá na, <risos> lá, na lá na lá na G. Então eu tava procurando uma outra prova para poder melhorar melhorar o, o meu tempo e sair um pouco mais lá na frente. E aí, né? Caiu a prova aqui, na, na, tava seco para caramba também. Eu falei Você tava vou. Tava meio fazer, do treinamento a gente não E fez eu não polimento tinha feito treinamento nenhum. nenhum, tinha treinamento nenhum. Eu tava quebrado. E, e eu fiz, e aí eu até conversei com você, Andrei, eu cheguei quebrado, minha musculatura estava... E a gente fez esse ajuste, melhorou bastante, eu não senti nada na prova, uhum. né? Lá, em, lá na, na, na Contes, eu fui sentir depois, eu acho que talvez, Descansado. como a gente diminuiu um pouco o volume, né? E eu depois viajei também, parei uhum. de treinar um pouco, e aí eu senti um pouco a musculatura. Mas agora tá recuperando. Agora Não, só tá para falar, pra frente, né? A gente correu no, no domingo. E eu peguei o voo segunda-feira, 6 horas da, 6 horas manhã. da manhã, né, é, cara? É. Pra ficar é. umas 20 horas, 24 Sentado. horas quase pra chegar em é. Brasília novamente. Porque é uma, uma, uma trampeira chegar é. lá. Em, é. é, e fora que a gente pegou o ônibus na volta, a gente foi chegar Meu no Deus hotel 9 é. e 30 da noite. É. A gente foi jantar. Isso levou muita reflexão na gente quanto pois a voltar é. nessa prova é. novamente. É. Eu não tava querendo mesmo esse negócio de. Que tinha toda aquela eu, pergunta, né? não, você vai, eu vou também? Hã? Eu vou também? Vou voltar sei, back to back? eu tô pensando aqui se vou, né? A, até o final a gente... Né? É. Pra ver se voltava lá na, na prova, porque cara, um trampo danado, sair daqui de Brasília e ir pra lá mesmo, pega Brasília, São Paulo, São Paulo, Jônesburgo, Johannesburg e Durban. Um dia pra chegar lá, um dia pra voltar, ainda mais cinco dias, né? Que foi meio que um bate e volta pra gente ir pra lá e voltar, porque foi é. só... Sem família, né? Então é, tinha que eu voltar pra uma casa. casa mano. Mano, você é, é, teve uma adaptação, é, por isso que tinha que treinar é. lá, né, ah, pai, Eu também queria ficar lá só. <risos> fuso, horário, senhora, pô, fuso, fuso horário. horário. E ainda tinha isso, cara, o fuso horário. Cinco, fuso horas, horário, a, cinco horas, a horas a mais. horas a menos. A mais. Né, mais cedo lá. É, mais é. E isso atrapalha tudo. E sono é um negócio que faz diferença pro desempenho. É. Se o cara não tá dormindo, tal do é. jet lag, sempre que possível, se você for pra uma prova. Que é um horário diferente, chegar antes para conseguir adaptar o sono, você conseguir se encaixar, isso é fundamental. Mas me conta mais que eu estou aqui para querer saber de você. Vamos lá, vamos para a prova e a experiência uhum. que a corrida te levou, né? A corrida, esse desejo de botar desafios e de botar metas uhum. e você que, que não, não é realmente um atleta amador que Sim. não almeja... O pódio ou qualquer coisa então, do tipo. O RP. é A satisfação a RP, né? Botar lá na, na é, página, o, mudar é, o, o nome o, o, Flávio Ultra, né? É, recorde pessoal. Prova, Como é né? que foi para você essa experiência da Conrad? Onde que a corrida te levou? Então, André eu acho que foi, foi assim, é, desde a primeira Ultra, né? Que eu fiz os 60, depois eu fiz esse ano os 60 e depois os 87. Cara, foi assim, uma coisa que veio assim, pô, eu, eu preciso. É, eu sou, parece que eu sou movido a desafios, né? Uhum. De ter um desafio a mais. E, e, a, e a experiência foi muito legal, assim, cara, era muita gente, muita gente na, na rua acompanhando a prova, né? E aí você via as pessoas falavam o seu nome. Então, você tava correndo cara. as pessoas falavam o seu nome assim e falavam, cara que criança né uma aí, muito aí você vê né, toda aquela aquela coisa da mente pô, tudo aquilo que você já passou aquilo, aqueles treinos cara fica arrepiado cara é sério e uma coisa marcante na prova eu não sei se eu falei para você foi um, um senhor era o, o nome dele é Bruce ele ele eu lembro que ele era acho que tava com uns quinze eu acho É legal isso, né? Que todo número tem um... Tem um número, tem um né? Tem, tem um número de, de quantas corrents e ele, e ele tinha também a idade dele, ele tinha 60 anos Tem, tem, né? E ele foi correndo, ele bateu nas minhas costas, assim, ó Falou, Flávio, come, come here e ele me levou até naquela. no meio da prova, eu, aqui eu não, não, não, eu, eu não lembro. Tinha lá um, é um memorial. Hoje, um memorial, né? O pessoal que já passou por ali. Que já correu. passou por ali, que o cara treinava, que ele. Yes, né? Que era a da é da é, é história da Conde. É, e a história da Conte. Aí o cara me deu uma. Esse, o Bruce, me deu uma flor Para entregar lá no memorial. Cara, isso ficou marcado. E lá na frente, ele passou mal, assim, ele tava meio que. E aí eu cheguei com ele, isso vem aquela questão da camaradagem, né? Exato. Eu cheguei nele e falei: "You are here, tá OK, OK?". Ele: "Não, OK". Então, entendeu? Então é tá aquela, todo aquela mundo tá, junto, tá todo ele mundo não junto, tem muita né? Tá todo mundo junto, né? E você tá lá junto com ele, eu parei para ver o que que ele tinha, tal. Ele falou que tava OK, seguiu, falou, "Não pode, pode ir que também vou". E ele chegou na minha frente. <risos> <risos> Cara. <risos> Foi, foi. Ele chegou na minha frente. <risos> foi uma estratégia dele pra te quebrar, pra te psicologicamente, é, entendeu? Entendeu? Então, então emotivo, essas lá, coisas coisas que, que marcam a gente, né? Marcam é, a gente na cara. prova. É, é aquela multidão. É. Então é aquela, aquele mar de gente na, na rua. Cara, 5 e 30 da manhã, você precisava de. Né? Você vinha, tava vendo, cara. Tanto de gente, cara, na rua, cara, acompanhando fui, as não, famílias vindo. A Conrad realmente é uma prova incrível, porque ao longo da prova, como você mesmo falou, tem gente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 então, é, uma, é um, uma dose cavalar de humildade, eu acho que aquela corrida dá, de espírito colaborativo. Que camarada. Que, dá, porra, é. faz um, a galera crescer, faz a conta de ser o que é, vai fazer 100 anos ano que vem. Sim. Né? Porra, cara, são 89 quilômetros, Pss... 87 no ano, porque um ano 99? sobe, porque vai até Petersburg depois é Petersburg Durban, que aí é um pouquinho mais distante, só que aí, em vez de você subir 1.800 e descer 1.100, você desce 1.100... Oh, e sobe também. E sobe 1800. Você é, vai subir também. <risos> é a mesma coisa, sentido contrário ali, é, né? É, é. É. Falei besteira aqui, mas tá tudo certo. Mas, mas, vai descer mas os 1800 vai subir, então vai descer e vai subir em 1100. vai subir e é, descer do mesmo, jeito. do mesmo jeito. Que até dói mais, né? É. Mas o pessoal tá fazendo isso há muito tempo, porque isso já virou da cultura do povo africano, né? Isso é incrível, quando se torna algo cultural, essa questão de estar tá junto, isso, porra, falar que modifica uma sociedade é complicado quando a gente fala de África do Sul, uhum. porque apesar de tudo ainda é uma, uma, uma nação dividida, não sei se você percebeu isso, tem os, as pessoas negras de um lado e os brancos de outro, onde na Conrad está todo mundo junto, está junto, mas não estão juntos. É. Né? Uhum. Mas tá todo mundo dando força, tá todo mundo apoiando ali naquele movimento que parece que aquilo ali une o povo africano e tá todo mundo correndo junto. Né? Agora aquela largada é, é fantástica. Fenomenal, né? né? Oh. O Xuxolosa? Xoxolosa, o hino. Empurrando o, trem, empurrando o trem, né? Empurrando o trem, morra acima assim, morra, morra Que é uma, uma prova Mas... histórica Que vale a cultura, é aprendizado, O que você falou, experiência, sentimentos São coisas que você não consegue ler num livro Que não é um professor que vai te ensinar Você tem que estar tá lá pra ver, pra sentir Pra saber como é que é E pra ah, é. saber se e... você tem vontade de voltar lá de novo <risos> né? Porque você fala, porra, é um trampo danado Voltar lá Inclusive a gente encontrou o Nato Amaral O grande corredor da Conrad Embaixador, é do embaixador brasileiro, mesmo. né? Lá na Conrad e aí ele, a gente encontrou com ele e ele falou, né? A gente tava naquela... Meu irmão, tô quebrado, tô todo doído aqui, meu irmão. Foi uma treta danada chegar. vou voltar pra esse lugar aqui, nunca tem muita corrida no mundo, né? É. Aí o Nato chegou pra gente e falou, não, não, espera é, 15 dias espera. aí pra saber e se espera. você... Mas normalmente é depois de 15 dias aqui é. que volta, né? E aí, já passou alguns meses, meu irmão. Será que volta mesmo esse negócio? <risos> não, então, eu acho é, essa, essa experiência é bacana, né, da corrida, por isso que eu falo que a corrida pra mim já é um estilo de vida, né. Porque a corrida, ela, nessa prova, ela te mostra muita coisa, ela, você abre o caminho assim, ó, que você vê, poxa, você olha pra trás, você vê, cara, tudo aquilo que você passou, todos os seus treinos, aí você pensa na família, pensa... Só um ponto, por um quanto, por quanto tempo você completou a prova? Então, eu completei em 10 horas e 23. 10 horas e 23, 23 minutos. Né? 10 horas correndo. Eu, quando eu falo isso, eu falo, cara, você até é louco. Você tá 10 pensando o assim. meu irmão? Como é que você faz alguma coisa? O que, é que você então, fica pensando? Eu vou te falar uma coisa. Eu tava muito bem, muito bem pra fazer essa prova. Né? E eu, eu cheguei lá assim, já determinado que eu ia fazer essa prova. Era em torno de 10 horas Eu pra pegar a minha medalha de bronze. Né? <risos> e, e assim, eu, eu não tive lesão nenhuma. Coisa que eu tive para fazer a minha outra, a do primeira dos 60, que eu fui correr no meio do mato, virei o pé, né? Coisa minha, não foi uhum. e, e assim, e aí depois não tive nada, eu tava bem, eu tava assim, determinado, eu fiz tudo certinho. Mas tem aquela questão que cada prova é uma prova. Então lá eu vi muita gente passando mal no meio da prova, precisando de ajuda, musculatura, né? e Pobrido isso realmente no limite né cara? povo no limite e isso e isso é aquilo, um, aquilo que você falou um parênteses as pessoas não sabem mais lá é a maior tenda médica fora de guerra é, do mundo é, né é, porque é muita gente passando mal é. lá é, chegando é, ao então, extremo porque essa questão da preparação entra a questão cultural de que vamos vamos chucholoso é, né? vai é, de qualquer jeito vai de vou qualquer conseguir jeito. e a gente viu isso lá né? Né? Boa, muita nada, muitas nada. muitas pessoas chegam até no seu limite mas já chegam se arrastando Assim, é uma prova para todo mundo. Se você fizer uma maratona com tempo limite lá de qualizando, de 4 horas e 49, acho 49 minutos, 4 horas e 30, Eu Não sei que é, alto não É, pois é. E qualquer um pode. E escrever. qualquer um pode. E você vai lá e faz, mas é aquilo que você falou, até onde você quer chegar nisso daí? Até onde é, qual é o seu limite ali? Você chega, quer chegar bem? É. Quer chegar pra concluir a prova e se arrastando ou Cara, não? e você lembra que a gente chegou ali, a gente ficou assistindo até o final, até mesmo pra pegar o um ônibus, é, pra ir embora é. hora que é. tinha que esperar tudo? Era das 12 horas eles fecham o portão, o né? ninguém portão. cruza mais, é. então a galera das 11 horas e 58 chegando ali se arrastando E, e o, o pessoal tinha... assistindo, né? o pessoal assistindo, assistindo aquilo, dando né? uma força né? pra galera ir é. Mas o que tinha gente chegando capenga? Capenga é. Se caindo jogando, de lado, né? se jogando. Se jogando para poder passar do Cara, eu nunca vi tanto maqueiro. Parecia futebol, né? Para carregar o pessoal. Porque o pessoal ia chegando, caindo. O pessoal botava na maca, vambora, vai é. lá para a tenda médica. Muito despreparado, muito despreparado o pessoal. Que vai de qualquer jeito para essa prova. É. Só pela superação. É. E aí? Essa emoção, essa prova. Pô, tem prova em tudo quanto é lugar. Uma coisa que eu acho legal da Conrad é que, porção, é a prova que tem 20 mil pessoas. Subindo morro, então descendo o morro. Nenhuma outra ultramaratona tem um negócio desse. Uhum. No mundo, não tem. Pô, você vai fazer uma ultramaratona a 60 km. Você olhava pro lado, tinha quem? Um? É. Do seu lado? Nenhum. Você via alguém? Che... Lá na é. Conrad, meu. Não. Você tava com meio que 50 50 sempre. e as pessoas do lado te apoiando. E apoiado. fora torcida, Fora, né? Todo mundo. Pois é, aí tem então, muita é prova no mundo. O mundo é grande. O que que é. te faz voltar a Conrad's? Qual é o grande motivo para você voltar lá se você vai voltar? Não é, tá assim já falando para você, eu, eu vou voltar lá. <risos> ah, é. Vou fazer o back to back. É choxalou, né? Decidi. É uma é, é uma quando coisa, você sobe e desce, sobe, né? De, desce, de forma é. seguida. Do, é isso, de forma seguida, né? É uma questão assim que eu tava até procurando, né? Igual você falou, pô, tem prova, tem isso, tem aquilo. E aí eu tava procurando assim, pô, e agora, o que que eu vou fazer? Eu quero um desafio. Eu quero, eu quero correr uma outra ultra. Uhum. Né? Eu vou para onde? Né? E agora eu lembrei, pô, só tenho mais um ano para fazer o Back to Pecs. Então... <risos> é, só ano que vem, né? É só ano que vem, né? Você não faz então, a prova ano... que você já fez, porque é, a, outra prova a outra prova é essa é. prova. É, então. Tá bom, tá, tá bom, eu vou, é, eu, né? eu, eu fazer esse eu negócio vou, né? aí, véio. vamos lá. Não, mas digo, né? aí volta aquilo que a gente falou, a gente tem que combinar, né? Em casa a gente tem que se conversar, apoia, se né? porque ajudar. assim, a gente começa um novo ciclo, né? Exato. Então, todo o meu período de preparação, eu lembro que eu não tirei férias, assim, tipo, ah, bom, vou ficar uma semana, duas semanas, não, eu coloquei na cabeça, eu vou fazer acordes, então eu vou treinar certinho, eu quero fazer a prova bem, tanto uhum. é que eu cheguei lá bem, né? É. Então, a gente vai começar um novo ciclo. E nesse novo ciclo, eu já coloquei na, na minha cabeça, ó... Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que estar tá bem em casa. Né? Com a família, com a minha, com a minha esposa, com meus porque meninos. Senão porque senão não rola. Porque aí eu vou começar a faltar treino. Vou chegar lá e vou ter alguma lesão, alguma coisa. Por falta dessa você bagagem vai do corpo. não poder curtir o que você gostaria não de Não vou curtir poder curtir, prova. porque é uma experiência que eu curti bastante. Isso que é legal. Isso, isso é que é que é faz voltar, isso que faz desejar de novo. De, né? Isso. É isso de aí. querer não só essa prova, mas qualquer outra prova qualquer que você outra prova. vai fazer. É, e antes de chegar aqui, eu já até estava pensando, cara eu vou, vou pra para lá eu vou voltar vou passar aquele naquele perrengue pessoal, aquele coisa não não é naquele não é não, é pensando, na alegria, pensando né? naquela alegria de passar por tudo aquilo novamente e ano que vem, na de viajar é no estádio é, é no estádio que é, é, no estádio. é, é um outra coisa né outra pegada, é outra é outra pegada e outra a gente a gente a gente vai para lá a gente já sabe como que é a ansiedade Acho é, que já ficou você um já, já reduzido, fica um pouco né? reduzida mas, mas tem aquela responsabilidade do back to back né? é, Então, é aquilo que... De retornar de, de retornar e de completar a prova Fazer né? melhor, né? Se é que você vai fazer melhor, Você sabe que tem sempre um desafio novo a aprender Toda prova, cada claro. prova é uma prova é. Como diria o Lauda, carreiras são carreiras, né? É Então, cada prova acontece alguma coisa cada prova você aprende é um, alguma é, coisa É, uma, né? isso Então, eu, eu, o que eu estou levando para lá agora é o seguinte é, foi um, é um aprendizado daquilo que eu vi que eu que eu vivenciei na prova né talvez se eu tivesse andado menos <risos> eu poderia ter feito um tempo melhor mas talvez, talvez. aí talvez né? eu poderia ter chegado lá e falar, pô. Tive disten uma distensão muscular Você tá vendo porque que os caras voltam lá 20 vezes? É Pois é, porque é, são 87, 89 quilômetros né? Então pode acontecer muita pode coisa acontecer É uma experiência coisa, uma muito legal E aquela estrada, fora a distância A galera na torcida, a paisagem é muito bonita né? Você é. sobe umas montanhas ali Tem uns horizontes muito legais Não sei se você conseguiu aproveitar a paisagem Eu aproveitei <risos> É, tava meio nublado lá aquele dia conheço, né? então, No conheço, começo, mas conheço. depois abriu o sol, abriu sol. Abriu sol. Foi bem legal, foi bem legal. Bom, Flavão, eu acho que tem um Lombardi aqui esperando a gente. Que é. Com umas perguntas na manga aí. E aí, Tiagão? Fala aí, Tiagão. Fala aí, Fala cara. Bom, se cara? Cara. Você apresenta pra galera. Não, não dá certo. Não, isso aí. Você me apresentou no começo porque eu me perdi com o negócio. Melhor seguir. O negócio é fechar. É? E por que tudo me avisou antes? É, porque você foi tocando e... Ué, ninguém fez assim, velho, ué. Ah, mas foi bom, ué. bom. Tá bom, ué. Se tivesse ficado legal, tinha parado. É? Tem alguma coisa tá que eu falei que, tá... talvez, tem uma coisa que talvez tenha... Uma piada. Que... Não, acho que para fechar, porque já deu mais de meia hora, fala e pergunta para o Flávio dicas em relação à parte da Boa. logística, ele foi o cara que te ajudou. É. Depois da sua parte, dicas de preparação para a Ultra, inclusive para contas. Então, beleza. Vamos lá. Então, Flavão, você que foi o meu guia local <risos> praticamente lá no... na África e também... Cara, você como um atleta amador... Tipo, eu digo atleta amador raiz, quando é Aqueles que curte fazer Sim. a parada, de que tá ali... Você não tem aquela pretensão do, do, do, do Facebook, do Instagram e tal... Você tá curtindo ali, tá cuidando da sua família... É um lifestyle seu... É, o que que você orienta... Ou então, orienta não, dá dica... O que, que você aconselha as pessoas que gostam de correr... Que querem ter esse lifestyle pra... Ter prazer na corrida como você tem? Pra você chegar lá e quais as dicas para a África do Sul? <risos> <risos> então, eu acho assim que tudo na vida a gente tem que ter um planejamento, né? Eu acho que pra correr também. Então, é, como aquilo que a gente já falou também no início, né? Eu comecei correndo 10, depois 21, 42. Então eu acho que as pessoas podem também, elas podem correr uma outra. Uma elas podem ter esse, essa essa ideia, esse né? Desejo. Esse desejo de correr uma, uma uma outra. Desde que as pessoas passam por etapas, né? Elas, elas comecem primeiro conhecendo o seu corpo, conhecendo ali a o corrida perfeita, claro. Que <risos> me, me ajudou, né? A, a ter esse, foi uma esse, boa esse estilo. A foi uma boa, foi uma boa ferramenta, você. né? E assim. Eu acho que começar aos poucos, né? Começando aos poucos, conhecendo realmente o seu corpo, aquilo que você quer, porque muitas vezes é, uma maratona não vai servir para você. Você vai fazer uma, beleza, mas e, e aí? Ah, não achei legal. É então, muito sacrificante toda a preparação, não é, tipo. É, e aí eu acho que vai na, naquela, na, na tua praia, né? Se você acha que... Eu acho que o importante é estar em movimento. É você, movimentar, você movimentar Você pouco falou você... um negócio A pouco que é o do desafio né Aí Tem você pô. falou agora uma coisa dentro da corrida ah, Não é para mim a corrida O que, que você procurava dentro da corrida? Era só o desafio ou você tinha algum outro propósito Dentro da corrida? O que, que ainda te move que você acha que é interessante Que as pessoas busquem dentro delas para elas se manterem em movimento Motivadas, por assim dizer Ah, eu acho que é Está bem, assim A corrida me traz muita liberdade, né? porque é você com você mesmo, ali. Você está correndo, você pode estar tá correndo ouvindo uma, uma, uma música, ou você pode estar tá correndo na rua ou num parque, só com você, você sentindo, sentindo seus passos ali, com ouvindo música, né? Se desligar um pouco, acho que a corrida é um momento seu, ali. É um, é, pelo menos acontece comigo, uhum. né? É uma corrida, é um momento meu. Então, Você exemplo, dá uma desopilada do mundo isso, moderno. Por isso, assim dizer. isso. E aí eu falo, eu foco naquilo ali, né? Naquele meu momento, né? Eu acho que isso acontece muitas vezes na nossa isso te vida. Traz você mais saúde mental e Com física. Com certeza. Isso acontece em qualquer momento da sua vida. Se você está no trabalho, você foca no seu trabalho. Se você está correndo, eu acho que você tem que separar esses momentos. Se você está no seu trabalho, você foca no seu trabalho. Você vai fazer um trabalho bem feito. Você vai evoluir. Você vai crescer ali dentro. A mesma coisa aconteceu comigo na corrida. Eu busquei estudar um pouco. Essas questões de dados, de informações Para buscar uma corrida mais eficiente Uma corrida mais prazerosa uhum. né? E isso está dando certo Legal. Né? É, eu e acho assim que é sigamos, é isso. eu já posso passar então meu, minha programação para você de viagem, para você já me informar <risos> o que, que eu tenho que fazer, <risos> quando é que eu faço inscrição, o que, que eu é. não faço. Não, eu também tenho paga que fazer aqui, isso. Paga aqui, André. paga lá, ó, Eu ó, tenho que fazer Fane isso. O é. Jota tá de massa tem que pagar. A gente hoje. faz, vamos junto, vamos junto nessa daí, igual a gente faz. Então vamos pro back-to-back, back, então vamos o back-to-back. Essa aqui é mais uma aventura. E, 2020, estamos na África de novo. Estamos. Xoxolosa. Xoxolosa. É isso Valeu, aí, galera. Tamo junto. Estamos Valeu, hoje, galera. Falando. Muito bom, obrigado queria aí. Se falar alguma coisa, eu vou dar um tchau pro pessoal, mandar Não, um beijo pro pessoal. Não, é só esposa, agradecer, agradecer <risos> esse privilégio de poder reviver a, ah, a bom, Conrad. Né? Né? Sempre legal. Porque aqui. É, eu tô falando com você, mas tá me passando aqueles flashes da prova. E isso é. é bem legal, isso ficou marcado, né? Isso é bom. É. Ter boas lembranças. Ter boas lembranças. Eu acho que isso, a corrida, você pode ter esse tipo de prazer correndo. É. Não é só aquela coisa, pô, mas eu tô com aquela dor, eu não vou correr mais porque isso atrapalha meu joelho. É. Isso vai. Não! É, persista. é só Tem um pouco, Maria. Um pouco de, né? Um pouco mais de, de buscar um pouco de buscar mais um pouco. de informação, de com se com preparar, certeza. que dá tudo certo. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Pois Espero sim. que vocês tenham gostado desse podcast no bate-papo aqui com o Flávio, meu aluno, um atleta amador de ultramaratonas, sim. que curte fazer isso pelo simples prazer de fazer. Valeu, galera. Um grande abraço, vamos que vamos. Sim. Até a próxima. Sempre, arruma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Valeu!